Apesar do, de do, dos sucessos uh, uh, com God of War, como uh, quais outros jogos da Sony? Teve Death Stranding, né, que a gente falou. Uh, é bom lembrar que isso não, não, nem sempre foi uh, tranquilo. Eu lembro que o lançamento de Horizon Zero Dawn para PC ele foi bastante uh, criticado pela sua performance. Eu acho que a, a Sony, em conversa com diferentes estúdios, uh, precisa ainda entender muito sobre otimização para PC, mas esses são títulos que, pouco a pouco, estão chegando ali num, num patamar, uh, não só ideal, mas uh, melhor do que você tem nos consoles. Uh, eu espero que retorne uh, com o com, um contínuo suporte da Sony, eu não vejo a Sony parando isso tão cedo, ele vai ser uma experiência uh, melhorada aos poucos. Então, mesmo essas críticas agora que o jogo saiu, a gente pô, tem o que é uma semana que o jogo saiu, Uh, logo, logo a gente vai ter uma versão melhorada dele e, e que, novamente, vai ter um preço mais acessível para mais jogadores. Muito bom, muito bem. Aqui o pessoal nos acompanhando. Aqui a gente está passando o Returnal, enquanto isso, aqui nos bastidores. E eu tô gostando bastante do jogo, tô doido para entender. Uma coisa que você precisa explicar para a galera, né, Paulão? Porque eu vi gente classificar o Aegis como roguelite, não roguelike. Ah, ah. É que isso aí, isso, uh, isso aí tá no. <risos> tá uh, na promoção do próprio jogo, é The Godlike Roguelike. O. Tá. Uh, sem entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai passar. Vai estourar o horário da live só falando disso. Uh, dependendo se é roguelike, se é roguelite. Uh, o que, que é uh, o roguelite, né? É o jogo que você. Toda, toda sessão que você abre do jogo, você está partindo de um ponto inicial. E aí você tem itens variados, você tem inimigos você variados. Você morre e volta do mesmo ponto. Isso. Uh, como, assim como com o com Binding of Isaac, uh, conforme esse gênero foi abrangendo mais jogos, mais versões dele... Uh, o pessoal resolveu classificar entre like e light dependendo do número de recursos que você pode reter no começo de uma run, no, no início de uma sessão. Então, por exemplo, eu acho que o Returnal, uh, apesar Seria de Seria mais um que... Robe Light. Sim, light. porque apesar de você uh, uh, uh, retornar o ponto inicial uh, sempre com uma pistola inicial e sempre partindo, fazendo a mesma sequência de mapas, o... Não só você tem um conhecimento a, a, a, do mapa e do, do, dos elementos ali que você vai a, agregando ao longo da jornada, você tem a, ferramentas que você pode a, pegar, no caso, uma espada, um, um item que permite você trans, a, se teletransportar de uma ponta à outra do mapa, a, a, a, variações de, de armas, e, e, e quanto mais você joga do jogo, mais... Você vai expandindo essa biblioteca em termos de inimigos, em termos de a, a, a formas como, como você pode se locomover. O jogo ele tem uma mecânica muito parecida com a do Hades, por exemplo. Uh, que são as. Oh meu Deus! Avarias. Quando você abre um baú e você vai pegar uma arma nova, dependendo do baú, você pode tomar um. Você pode receber tomar um revés, e aí você tem que. Cumprir uma penalidade para poder uh, uh, tirar isso da. Uh, uh, para perder essa, esse revés. Então, você abriu um baú, pum, agora a sua, sua vida tem metade da. Uh, você tá usando. Você vai ter a metade da vida. Tem os uh, parasitas, a, tem várias coisas. Isso, você tem metade, uh, metade, uh, metade máxima da vida até você matar 30 inimigos ou até você coletar um artefato, ou até você uh, coletar um número X de moedas que você pode usar para trocar por outros itens. Então, é muito, rico, muito risco e recompensa, né? Que o jogador precisa considerar antes de, de seguir no jogo. O... Eu acho que, até, exceto pela narrativa, o Returnal ele pode ser um pouco safe, ele pode ser um pouco... Uh, uh... Uh, normal até demais para quem está acostumado com esse tipo de, de esse gênero de jogo, né? A gente sabe que grandes sucessos como ué, um dos lançamentos do ano passado, uh, uh, uh, Dwarf Fortress, ele é tão uh, uh, caótico em termos de variações de, de, de sessão para sessão de jogo que tudo depende do quanto quanto controle o jogador tem. Uh, uh, uh, sobre aqueles elementos então, eu acho que no caso do Returnal ele é uh, uh, bem tranquilo em termos de builds, se você quiser escolher uh, um tipo de arma específico, um tipo de dano específico uh, você sabe mais ou menos o que cada parasita faz e o, o que, que benefícios eles podem trazer para sua roupa também uh, eu acho que exceto pelos elementos de, de Rogue do Returnal o... o que é atraente dele ali está realmente no design dos inimigos, que são um show à parte. Os alienígenas eles são todos muito exuberantes, eles têm cores, eles têm formas a, a, a, nem um pouco lógicas para nós, né? São muito animalescas, às vezes. E o show de luzes, que é você desviar de a, a raios e esferas enquanto você está ali navegando a terceira, a, a, em três dimensões, é, é, eu acho que é, o que é um detalhe que realmente... Uh, Coloca o Returnal a parte uh, uh, desses outros rogues. Porque, de novo, os elementos de aleatoriedade do Returnal não são nada muito novo para quem já é bem versado no gênero. Hum. Uh, é. Diga, diga. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, é, não. É, eu acho que é mais ou menos isso né, das minhas impressões. Hum. Eu vou continuar jogando. Eu já sei um pouco da, bastante da história do game. Então... Eu acho que... Eu espero poder uh, uh, jogar um pouco mais do cooperativo dele, que é algo que chegou mais tarde para o pessoal do Play 5, uh, com uma atualização gratuita, e para quem está chegando no PC agora, já está ali disponível para a maior parte dos jogadores. Uh, como eu não joguei muito, muito, sobre, né, é, muito esse, esse componente, eu não posso comentar ele tão já.